Fala galera, eu vou Andro com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje vamos falar de revelações bombásticas Sim, poderes Nível careca Nível, nível que? Nível rei dos piratas Nível piratas do ruivo Revelou os poderes de todos os piratas Os principais, trio monstro <risos> Revelou galera One Piece filme Red já é meu filme favorito. E eu nem assisti ainda. Por quê? Porque tem 5 minutos do Shanks com seus piratas lutando e mostrando seus poderes. Sim, colocaram os caras lutando, mostrando poder. Então, obviamente que vai ter spoilers aqui do filme Red. Não vou entrar muito no plot e vou me focar somente nos pontos de Shanks e a sua tripulação. Porque vazou já os poderes deles como funciona. Então, se você quiser assistir, segue comigo até o fim. Saindo do filme Red... Tá bom? Eu vou fazer um review certinho, sem spoiler, depois um com spoiler, vou dar minha opinião com toda certeza. Como já disse, já virou meu filme favorito e eu nem assisti, eu sou muito fã do Shanks, é verdade. Eu gosto bastante, tô muito ansioso para saber o que ele pode fazer, tô bem impressionado, para ser sincero, com as coisas que vazaram. Então, se você quer saber como funcionam os poderes de todos os piratas do Ruivo, segue comigo. Mas antes, deixa eu mandar um recadinho para vocês. Galera, sabe aquela ansiedade que você tem quando você fica esperando o próximo capítulo da sua série favorita... O próximo filme ou quando vai sair um novo jogo que você está ansiosíssimo para jogar? Então, eu achei uma coisa que replica essa sensação, essa ansiedade boa e ela se chama Nerd ao Cubo. O melhor de tudo é que ela traz essa sensação todos os meses para você. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixas surpresas para quem gosta de filmes, séries, games, animes... Quadrinhos, cultura pop em geral, todos os meses eles vão enviar um cubo surpresa que contém até 5 produtos, todos oficiais e exclusivos E você pode receber produtos como camisetas, colecionáveis, itens decorativos de modo geral, acessórios E ainda tem os benefícios aí para lá de legais para ser o assinante com acesso antecipado de edições limitadas Todo mês tem novidade. para você ver como é muito legal. Eu vou te mostrar que eu recebi esse mês. Se liga só. Revista spoiler destrinchando Thor. o Thor. Um puff do Homem-Aranha. Três pôsteres especiais dos maiores heróis da Marvel. Olha isso aqui que legal. Um batarangue de metal. Legal, né? E claro, que não pode faltar uma super camiseta do All Might de Boku no Rio. Galera, o preço é a partir de R$ 89,99. Mais o frete no plano anual. Que é o que eu assino. Se vocês fizer as contas... Tem pelo menos uns 150 reais em produtos todos oficiais. Vale muito a pena e a experiência, eu te garanto, é sensacional. Imagine receber uma surpresa que vai te trazer uma ansiedade boa, diferente. Todos os meses, aí ah, tem outros tipos de assinatura Como a de camisetas ao cubo também Onde você pode receber apenas uma camiseta Irada todos os meses Curtiu essa novidade? Então vai lá no site Da Nerd ao Cubo e veja as opções De assinaturas e de planos Pode confiar a Nerd ao Cubo Já existe há mais de 7 anos E possui milhares de assinantes eu, inclusive, sou um deles. Então, se você quiser aproveitar e testar o serviço... Utilize o meu cupom MANGAQ... Que vai te garantir 25 reais de desconto... Na sua primeira compra. E o link está aqui na descrição. Agora sim podemos falar dos poderes de Shanks e seus piratas. Galera, One Piece Film Red já se tornou a maior bilheteria de One Piece. Já superou todos os outros filmes. O meu favorito, pelo menos até agora... É o filme Z. Eu gosto bastante da história do Z. Principalmente o final que eu acho bem tocante. A construção do Zephyr é muito legal. Esse é meu favorito. Tô bem ansioso pra ver. Vocês sabem que eu critiquei um pouquinho essa coisa de Uta e Shanks. Pai e filha, Que é uma coisa meio estranha. Mas parece que conseguiram realmente trazer uma coisa épica nesse filme. Até porque tem muito fanservice. Convenhamos, colocar Shanks usando seus poderes quando nem apareceu no canon principal Colocaram Luffy com Gear 5 Colocaram bastante coisa aí de fanservice para compensar um pouco essa trama um tanto quanto estranha Lembrando que eu já fiz uma live falando de outros vazamentos Beleza? A Uta não é filha biológica do Shanks Já adianto pra vocês Como eu disse, não vou entrar muito nos plots do que acontece Mas só pra vocês se situarem que o Shanks... Não saiu para comprar cigarros nem nada. Ele adotou a outra. A gente vai falar disso. Por quê? Porque tem revelações inclusive do Shanks que vão aparecer no canon do mangá. Sim, Oda colocou alguns rascunhos do Shanks bebê. Como ele foi parar no navio do Roger e vai explodir a sua mente. Olha só galera, quando saem os filmes de One Piece, geralmente quando o Oda coloca a mão, acaba saindo um volume especial. Pro Film Red, saiu um chamado One Piece volume 4 bilhões, é o volume 4 bilhões, obviamente se referindo à recompensa de Shanks. O Ruivo isso é bem comum. Vou mostrar aqui para vocês: ó: esse é o Famigerado volume 0. Isso aqui é canônico, hein? Esse volume 0, ele. O Oda desenhou todo ele. Conta a história do princípio ali do Shiki saindo da prisão. Do Shanks recrutando os seus piratas. Da execução do Roger. Esse. É o famigerado volume 0 que foi distribuído no filme Strong World. No filme Z você tem o volume conhecido como volume 1000, que é esse daqui. Também tem um mangá que conta toda a história de origem. E nesse aqui conta algumas coisas sobre o Shanks em si. O Oda colocou esquetes que eu tenho certeza que vão ser usados no mangá. Já vou mostrar pra vocês. Mas também tem a história da Uta. Eu tô preparando o um vídeo trazendo mais pra vocês sobre isso, beleza? Então... Só pra vocês situarem volume 4 bilhões em si. Não necessariamente ele faz parte do canon do mangá, mas ele traz informações canônicas. O volume zero, até onde eu sei, é o único que se encaixa cronologicamente na história. O 4 bilhões, eu só vi algumas imagens. Parece que nem tem tanta história, assim são mais esquetes, algumas informações colocadas pelo autor. Beleza? Mas vamos ao que interessa aqui. Foi revelado os poderes dos piratas do Ruivo. Eles lutam ativamente na marinha. Alguns... Confesso para vocês que são monstruosas, o Shanks certamente vai surpreender vocês. Vamos começar falando aqui do Bonk Punch e do Monster, que é o, o Bonk Punch e o seu macaquinho, né? Macaque, mas macaca é forte para caramba. Eles são os músicos do bando da tripulação do Shanks e enquanto o Monster luta contra todos para ganhar tempo, o Bonk carrega o seu golpe e libera um forte soco que derruba qualquer um apenas. Com o movimento. E o Oda descreveu que esse golpe é super poderoso. Me lembrou um pouquinho aqui o King Punch. Lembra do King Punch do Elizabelo Que ele fica carregando... Soco dito que poderia derrubar um Yonkou Achei mesmo que a grande frota ia chegar a algum lugar Aí com o Elisabelo carregando esse Soco Hero! seis meses para Derrubar um Yonkou, porque a Oda colocou essa Informação né, mas beleza, acho que é pra realmente Mostrar que o golpe é muito poderoso E o bom que ele parece que tem um poder Muito similar, o Monster ajuda Ele a conter uma horda de inimigos enquanto ele carrega os seus Poderes, o Lime Joyce, olha que legal Ele luta com um bastão elétrico No ar, muito parecido com O Sanji, então ele tem movimentos muito parecidos Parecidos com o Sanji, que se vale de algumas técnicas oriundas da CP. Né? Então, eu gostei disso aqui. Ele usa um bastão elétrico para lutar muito parecido com o Sanji. Não foi falado qual é o cargo do Lime Joyce dentro da tripulação. Lembrando que o Bonk e o Monster são músicos, então o Brook vai tocar uma sinfonia aí com eles. Rongo é um médico e ele é tão familiarizado com armas que ele pode destruir armas instantaneamente. Então, ele pode desmontar as armas ah, como é que um médico.. <risos> Se ele fosse canhoneiro do bando, né? Mas ele é um médico que tá familiarizado com armas e pode desmontar. O que, que ele anda estudando aí? Então ele é um médico especialista em desativar qualquer tipo de armamento que possa causar problema pro seu bando. O Howling Gabby é dito que ataca com o corte uivante. é meio parecido com o lobo, né? Então deve ser uma coisa realmente sonora. Ou então fazer aqueles ataques igual o Mihawk faz com o Ryu disparando aqueles. Aqueles feixes que vimos ali em Mar de Forte, que o Zoro também utiliza. Quem sabe ele consiga usar uma coisa parecida. O Rockstar, que muitos acham ser filho do Rocks Dizzy Back, também apareceu lutando. Né? Porque se o Rockstar, Rocks Dizzy Back, será que tem um infiltrado aí? E o Rockstar, lembrando que ele é um novato no bando do Ruivo, lembro Foi ele que levou a carta lá para o Barba Branca. Ele é um novato dentro da tripulação do Ruivo. A informação que temos é que ele já era um capitão. De renome que acabou se aliando A Shanks e os seus piratas E é dito que ele usa um estilo de espada esmagador, Onde ele cava um buraco com sua espada Como se fosse uma broca Ele tem um forte senso de justiça E quer que os outros sigam regras Olha que legal, deu um, um pouco do caráter Do personagem, não parece ser O tipo de traidor Tem essa teoria meio que squar de barba branca né? Que o Rockstar poderia ser um traidor Na tripulação do ruivo Mas aqui colocaram O Oda deu essa um pouquinho dessa fonte do seu caráter, dizendo que ele tem um ótimo senso de justiça, então não parece ser o tipo de traidor. Ou não, às vezes é tudo configurado para enganar a gente, né? Agora chegamos no trio monstro. O Lucky Who, qual a profissão do Lucky Who dentro do navio do Shanks? O que você acha que ele faz lá? Ele tá sempre comendo uma carne, né? Ele é o cozinheiro do bando. Aliás, galera, olha só, você vê que a coisa ficou séria que o Piece tá terminando, porque no capítulo que apareceu o Shanks aí na, nas fronteiras de ano, o Lucky Who terminou de comer a carne dele, só tava o osso. Todas as outras vezes ele tava com aquela carne inteira, só tava o osso dessa vez. Já é um sinal, um easter egg. <risos> é dito que ele é um monstro aqui no uso de Haki. E como é que ele ataca? Quais são os poderes do Lucky Who? Bom, ele gira. Igual uma bola, sabe? De boliche. E faz strike em tudo. <risos> Não tem nada falando que ele se move rapidamente. Mais rápido que a sua sombra. Isso lembrando, são teorias da fandom. Nunca foi dito nada em que ele se move rapidamente. Isso surgiu por conta das primeiras cenas lá com o Higun, o bandido da motei Que realmente o Lucky ele se move rapidamente. E coloca uma arma ali na cabeça do bandido que tá mirando pro Shanks. E aí surgiu essa teoria dele ser ultra mega rápido. Que ele tem uma fruta da viagem no tempo. Que ele tem uma fruta da velocidade. Aqui não usou nenhum tipo de fruta. Lembrando, os Piratas do Ruivo, nenhum deles foi demonstrado usando poderes de fruta no filme Red. Ok? E o Lucky Who, ele tinha essa coisa porque ele parece ser inspirado no Lucky Luke. Que é um, um quadrinho francês, onde tínhamos um pistoleiro que, que ele conseguia atirar na sua própria sombra. Sim, ele era muito rápido. E parece que veio daí essa inspiração. O Oda, ele se inspirou muito em quadrinhos Franco-japoneses. Como Vicky o Viking. Para criar o próprio Shanks. Aqui não. Aqui o aqui Lucky rola, rola Faz strike na galera. Girando. Lembrando que. Oda pode adicionar mais algumas coisas. Eu acho que esses poderes. Vão ser utilizados. Sim. Principalmente. Na grande guerra, são poderes mais fáceis de se lidar. O ele não vai dar uma luta individual para cada um dos piratas do Ruivo. Infelizmente, galera, vai ser meio que Marineford, uma ceninha aqui e outra ali, como foi com o Marco, né? Enfrenta um personagem, dura pouco tempo de tela e já muda o foco para os nossos protagonistas. Então, Lucky Who ataca com uma bola de cana. Agora, o Yasopp, olha só isso, galera. O Yasopp eu fiquei de queixo caído. É dito que o Yasopi tem um hack de observação melhor que o do Katakuri. E ele pode continuar vendo o futuro enquanto o Katakuri vê por um tempo. O Katakuri ele consegue ver cerca ali de uns 4, 5 segundos à frente com seu hack de visão futura. O Yasopi consegue ver continuamente, ele está sempre vendo no futuro. Olha o hack de observação desse monstro. Inclusive, dentro do filme Red. Existem dois mundos ocorrendo ao mesmo tempo, um com shanks e um com chapéus de palha. Ele consegue usar o seu haki de observação para se comunicar entre esses mundos. O Katakuri não consegue acompanhar o haki de observação dele, colocou no chinelo. Por enquanto é o melhor haki de observação de toda a série. Você usar a visão futura continuamente, que é absurdo isso. Insano, né? Eu quero muito ver o que, que o Soap vai aprender. Então o Soap tem que ultrapassar o pai dele aí. Legal isso, né, galera? Então chegamos no nosso deus do hype, Ben Beckman. Sim! E aqui eu acertei, galera. Eu, eu fiz um vídeo do Ben Beckman de como seria o poder desse monstro. Que vai além de bater com o Takape usando a sua arma. Isso surgiu, essa ideia surgiu quando apareceu ali o rio ovo sem fundir o fluxo. E sim, foi confirmado que ele é bom em haki, em rifles. Horas, não me diga, né? <risos> Mas ele consegue, confirmadíssimo, colocar haki nas suas balas, tá bom? Inclusive, ele é um monstro no uso de outros tipos de haki, como armamento e visão, porque ele consegue pegar balas no ar. Exatamente. E temos uma repetição de Marineford aqui, hein, com o Kizaru. Já vou chegar lá. Mas o Ben Beckman... Ele é um ótimo atirador, ele é um monstro No volume 4 bilhões aqui tem um flirt dizendo Ben Beckman tem um haki que supera os almirantes Essa frase eu achei muito importante Porque é uma frase do próprio Oda Com certeza ele tem um haki que é equivalente ao dos almirantes Sim, não à toa que a tripulação do Shanks é dito que é muito equilibrado Seus poderes são muito parecidos Bom, o cargo do Ben Beckman você sabe, ele é o primeiro imediato Inclusive na série de One Piece temos dois primeiros imediatos nomeados dessa forma Que é o Ben Beckman e Rayleigh. Outras tripulações não seguem esse, esse meio de primeiro imediato. Né? O Luffy não tem primeiro imediato. O Big Mom, o Kaido. Geralmente eram as Calamidades. Os generais. E o Luffy agora vai ter o trio monstro. Então, Baby Beckman, confirmadíssimo que pode infundir Haki nas suas balas. Vocês imaginem ele usando Rywo para disparar essas balas. Para impulsionar mais ainda. Essas balas, eu acho que é por isso que realmente... O Kizaru, naquele momento ali, ele se assustou, tá bom? E a, o filme acabou de comprovar que acontece a mesma coisa Ele não se move perante o Ben Beckman Que tem um haki monstruoso Observação, armamento, nem mostrou se ele tem haki do rei Mas ele é o deus do hype, de um Piece. E foi confirmado agora os poderes dele Aí aqui galera, eu queria entrar um pouquinho no caráter do Shanks em si Pra alguns que duvidam se ele é um vilão, como é que ele age... E dos seus piratas... E tem algumas coisas relacionadas à marinha também... Tem uma cena em que os cidadãos começam a atacar ali... Todo mundo, né? tão enfeitiçados... Começa a atacar o Shanks... Começa a atacar seus piratas... Começa a atacar a marinha... E temos uma reação de cada um deles... Olha que interessante aqui... O Shanks, ele é espancado na cara... Por diversos cidadãos que são manipulados... Mas ele não ataca ninguém... E apenas resiste se preocupando com a saúde deles... Por outro lado, Kizaru instantaneamente tenta matar os cidadãos que atacam ele. Olha isso, hein, galera? Só que o Kizaru, quando tenta matar os cidadãos com seus raios de laser... E atacando junto com os outros fuzileiros navais... O Ben Beckman impede igualzinho em Marineford... E o Kizaru mais uma vez é sarcástico em como os piratas protegem os cidadãos e os fuzileiros tentam matar eles. O Akainu ordenou matar Uta no filme e não importa quantos cidadãos morressem no processo. Então mostrando realmente esse caráter que os almirantes... Tem que completar sua missão independente do que aconteça. E que os piratas do Ruivo se preocupam com as pessoas estão tentando proteger. O Shanks não revida em momento nenhum. Leva vários golpes. O Ben Beckman também tem essa cena que ele para o Kizaru. Exatamente como o ford E aí tem outra parte que eu acho interessante a gente colocar aqui. Que refere-se sobre o haki do rei do Shanks. Porque o Shanks ele peita nada mais do que dois almirantes. O Kizaru e o Fujitora. Sim! As duas frutas mais insanas de todo One Piece E ele fala o seguinte Se você quer passar por nós Esteja preparado para morrer E ele libera o seu Haki do Rei nesse momento E o Kizaru começa a suar Ao ver o Haki do Rei do Shanks Dizendo, então este é o Haki de Shanks, o Yonkou, o Fujitora, decide recuar, dizendo que eles não deveriam começar uma guerra, apesar de muitos cidadãos perto dele. Lembrando que o Fujitora não agiu como o Kizaru, matando pessoas em nada. O Fujitora realmente é justo, tá bom, galera? Então o Kizaru ele ficou surpreso com o Haki do rei do Shanks, que inclusive foi capaz. De derrubar vice-almirantes que estavam com ele. o Barba Branca não conseguia fazer isso em Marineford. Lembra que o Barba Branca também estava... É, perdeu o suporte vital dele e começou a morrer lentamente. Mas o Shanks consegue derrubar vice-almirante com o seu Haki. Não à toa vimos ele contra o Aramaki fazendo ele voltar à sua forma comum. Ele conseguiu direcionar o seu Haki para um único personagem. E fazer ele realmente ter esse choque... Perder a transformação Logia é um feito e tanto. Então esse, por enquanto, é o nível do Haki do Rei do Shanks, ao ponto de conseguir derrubar Vice Almirante. Será que o Luffy vai chegar no patamar que ele consegue derrubar qualquer figura com seu Haki do Rei? Eu acho que ele vai ter o maior Haki do Rei da série, com toda a série. O Oda já disse né, que ele é o mais proficiente no uso disso. Se o Shanks consegue o Luffy tem que ultrapassar o Shanks, Vice Almirante, então próximo para Aí o Lu vai lutar contra o Kobe lá, o mirante vai derrubar ele somente com o Haki do Rei Mesmo assim, Shanks absurdo, Kizaru suou ao ver a aura do Ruivo Agora galera, vamos entrar na parte interessante sobre o próprio Shanks, o Ruivo Eu vi algumas informações vazando referentes ao Shanks ser confirmado como um dragão celestial Tá, não é confirmado como Dragão Celestial Tudo isso porque saiu uma informação como se o Gorosei estivesse falando que o Shanks pertencia a uma família chamada Fearland Ou Figarland, ainda não tem a romanização oficial Pode ser Figarland ou Fearland Mas é, houve essa conversa do Gorosei como se o Shanks fizesse parte... Desta família E acabou gerando do Shanks ser uma, um dragão celestial Essa Fearland Seria uma das famílias dos nobres mundiais Mas não é bem isso o contexto Do que foi colocado A Uta é dita ser ligada A esta família Fearland Vou chamar assim por enquanto E como o Shanks é considerado Pai da Uta, então pode-se dizer que os Gorosei pensavam que tanto o Shanks quanto a Uta pertenciam a esta família ao qual não temos informações. Eles dizem que tem que matar ela se ela estiver sim relacionada a esta família Fearland. Essa família parece ser canônica no mundo de One Piece e pode acabar tendo uma relação interessante com o canon. Não foi confirmado, mas como eles colocaram Shanks e Uta... Nessa a Uta foi confirmada, tá galera? Lembra que a Uta, capítulo 1055, aparece ali a silhuetinha. O Oda canonizou ela, se colocou no mangá, acaba se tornando canônico. O filme One Piece Red é canônico? Não, a ambientação do filme não é canônica. Mas alguns fatos, alguns personagens são Uta, os poderes do Shanks e outras coisas que foram revelados no volume 4 bilhões. Então essa família Fearland pode acabar sendo uma família de nobre mundial. Tá? E ela pode acabar voltando em algum ponto para contar um pouquinho mais. E o Shanks acaba tendo esta conexão. Mas não acaba aí. Por quê? Porque temos uma revelação importante que sim, liga o Shanks de alguma forma aos nobres mundiais. É dito que o Shanks com um ano foi encontrado em um baú do tesouro pelo Roger e o Ray lá no incidente de God Valley. Confirmado isso, galera Temos os sketches desenhados pelo Ode por que que tá em sketch? Porque isso aqui vai aparecer no mangá O Shanks foi achado dentro do baú do tesouro Foi bem parecido com a Uta no filme Ele foi achado dentro de um baú do tesouro Lá em God Valley, roubado pelo Roger Shanks é filho de quem? Nobre Mundial? Zibek Eu acho Como tá dentro de um baú do tesouro o Zibac, ele pode ter roubado o Shanks de algum nobre mundial colocado no baú do tesouro. E o Roger pegou. Eu acho que o Shanks tem tudo para ser é, esse lado de nobre mundial. E casa bem com o Gorosei recebendo ele. Só recebemos porque é você. Porque ele tem sangue nobre também. E por que, que o Shanks é o maior monstro da série The One Piece? Porque ele traz os dois conceitos. Os dois lados da moeda e o um único personagem. Ele tem um lado... Dos deuses, os nobres mundiais, nessa metáfora de One Piece. E o lado dos demônios, o lado dos piratas. Então ele é o um nobre mundial <risos> que entrou pra pirataria. Eu gosto bastante disso. Confirmado, Shanks achado por Roger. Ele é o bebê que o Roger disse. Faz tempo que não seguramos uma criança achada em God Valley. E aí, Shanks, filho de pirata, filho de nobre mundial, filho dos dois. Qual a sua opinião? Então vamos falar agora um pouquinho dos poderes do Shanks, galera. Se segura na cadeira aí. O Shanks... <risos> que absurdo isso Olha só, ele é chamado no filme como o assassino do haki de observação Porque ele pode controlar a sua própria respiração E não deixa o oponente usar visão do futuro Ele consegue confundir qualquer usuário de haki de observação Ou seja, a visão do futuro não funciona, aparentemente esse poder é chamado sinal de presença e ao controlá-lo ele pode desviar os oponentes, tornando eles incapazes de prever as suas ações. E quando você pensa sobre isso, olha que legal, faz sentido porque ninguém em Ford notou o Shanks até que ele bloqueou o Akainu e porque ele foi capaz de aparecer em Mary Joyce. Talvez Mihawk seja chamado de Olho do Falcão porque ele é o único capaz de ver através do Shanks Isso é insano Assassino do haki de observação O Shanks incapacitou um almirante Fez a fruta recuar Agora ele incapacita haki de observação Como é que derrota o um monstro desse aí? Isso aqui estamos vendo os, os níveis mais altos, galera Isso aqui é... Não vou nem falar nível mestre É nível rei dos piratas mesmo Você conseguir cancelar o haki de observação de alguém Olha o cunha do ruivo, o assassino do haki de observação. Aí eu vou um pouquinho até mais longe, né? Se o Katakuri pode ver alguns segundos do futuro, o Yasopp consegue ver continuamente? Será que o Shanks ele tem um haki de visão futura tão poderoso que ele consegue ver, sei lá, dias à frente? Tem aquela teoria, né? Que o Shanks pode ver o futuro. É assim que ele consegue antecipar as coisas. Que ele foi falar sobre o Ace para chamar o Ace de volta. O Shanks sempre tá, Ele parou o Kaido... Ele sempre sabe alguma coisa que vai acontecer mais à frente. Então talvez o haki de observação do Shanks seja tão poderoso... Que ele possa ver alguns dias à frente. Não vou falar anos como a Charlie ou fazer profecias. Mas ver alguns dias à frente por conta do seu haki de observação. É bom lembrar isso, hein, galera. Mas, é, assim, o Shanks conseguir realmente controlar essa coisa da sua respiração... Faz voltar aquela parte do Zoro, né? A respiração de todas as coisas... Foi deixada de lado pelo Oda. Ele não usou agora em Wano a respiração de todas as coisas. Acabou sendo mais ou menos transformado no haki de observação. E agora voltamos novamente com algo que o Shanks utiliza como a sua respiração. Ele controla e não consegue deixar ninguém prever os seus movimentos. Que insano. É assim que ele parou o Akainu. Que com certeza é um monstro total no uso dos haki também. Aí o Shanks também consegue transformar a Griffon em uma espada flamejante. Acho que eu ia falar... <risos> Num grifo, Amado. né? Consegue transformar em uma espada flamejante. Bom, isso aqui não tem precedentes na série. Uma arma com chamas. Pode ser somente o haki do rei do Shanks, talvez imbuído na sua espada. Eu acho que vai mais pra essa linha. Não vai ser como o Red Hawk. Porque eu olho pra isso e eu começo a pensar no Sanji. Pô, o Sanji não tá usando haki do rei direto ali naquela perna dele. Eu acho que isso aqui é os raios vermelhos do seu haki do rei. Que dá essa impressão da sua lâmina ser de chamas. E aí acaba ficando meio parecido com o poder que o Roger utilizava ali. Que ele usou contra o Den, contra o Barba Branca. Só que o Ruivo ele consegue transferir e revestir a sua espada com o Haki do Rei. Dando esta impressão realmente de ter chamas na sua espada. Esse é o poder do Ruivo. Usar Haki do Rei na sua lâmina Griffon. Imagina o estrago que ele faz com essa espada. Seu Haki do Rei já é tão monstruoso. Ele consegue matar... Quem usa haki de observação? Imagina o seu haki do rei condensado na sua espada. Quem tanque isso daí? É por isso que ele parou o Kaido. É por isso que Koro Shanks fala na guerra, todo mundo escuta. Esses são os poderes do ruivo, basicamente. Um haki monstruoso consegue colocar na sua espada, dando essa impressão de chamas de ser uma espada flamejante. Haki de observação não funciona contra ele e ele nem mostrou muito aqui, né? Absurdo né galera, ele conseguiu realmente fazer almirantes, dois almirantes recuarem, um deles até suou ao ver os seus poderes. Por fim, o Oda, ele deixa uma mensagem nesse volume de 4 bilhões, implicando que o Shanks tem seu próprio plano para a nova era. Então, o Shanks, ele tem um plano pessoal, que parece não ser somente ser um guardião, esperar Nico ou Joy Boy. Ele quer sim alguma coisa, tem uma parte que eu achei bem interessante que o Shanks fala, que pouquíssimas pessoas falando, ele diz o seguinte, uma menção sobre a capa preta. Aquela capa preta reflete a ambição de um rei. E você tem o Luffy colocando exatamente uma capa preta na luta contra o Kaido. Olha que interessante, o Shanks também usa. Então ele tem planos para essa era. Quais os planos não dá para saber. E é isso galera, esses são os poderes dos Piratas do Ruivo. Depois eu vou fazer um vídeo certinho. Destrinchando mais esses poderes saindo do filme aqui no Brasil. Pelo menos onde vocês têm acesso para assistir. Também faço um vídeo fazendo um review completinho. Por enquanto eu vou trazendo essas informações. Tá bom? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistir.